Daniel, quando eu falo de EAN e SKU, né, é, qual que é a importância? Porque é um termo, é, um, é muito, é, tipo assim, polêmico, né? EAN e SKU são polêmicos, igual teve lá os mamilos são polêmicos aquela vez, o EAN e SKU são polêmicos também, né, <risos> quando a gente entra nesse assunto. Porque eu mesmo já briguei com o Nipão sobre, sobre SKU, aí quando eu fui fabricar, Primeira coisa que engenheiro de produção falou: vamos padronizar o SKU. Então, cara, assim, é... qual que é a importância? Se você puder conceituar o que é a SKU e qual que é a importância disso? E aí, voltando para o nosso tema central, que é planejamento, planejar: como é que eu posso planejar para ir inserindo isso na minha linha, né? Se eu não tenho essa cultura e eu já estou rodando, né? O carro já está uhum. em movimento, eu tenho que trocar o pneu dele ali. Beleza, bom, primeira coisa do conceito de EAN e, e SK, tá? Eu, para simplificar, o EAN ele vai funcionar como se fosse um CPF ou um RG do produto, ou seja, ele é um número único é, que aquele produto tem, é, na, na, no Brasil a gente tem a GS1 que, que regulamenta esses números, né? então nenhum outro produto vai ter aquele número. Tem algumas maneiras da gente trabalhar, talvez uma, uma, uma planilha, alguma coisa de criar EANs válidos, mas a, a, em geral a regra é pela GS1. E o SKU é como se fosse o nome do produto. Todo mundo fala, ah, mas o produto, sei lá, é, uma, é um livro azul. Falo, não, mas eu vejo o SKU. Por quê? O SKU, na verdade, me dá mais segurança, né? É, então, eu, eu que venho do ramo automotivo, até o pessoal falava, ah, mas é uma, é uma vela pro Gol G3. Cara, eu não quero nem saber pra que Gol que, que carro que é, eu quero saber o SKU. Porque a chance de eu errar com o um nome é muito maior, né? Então, por exemplo, eu posso ter a vela do Gol G3 e a vela do Gol G2, por exemplo. Cara, só mudou o final. E às vezes com isso eu erro. O SKU já vai me dar essa segurança maior. Eu, por exemplo, eu gosto de criar os meus, pró meus próprios SKUs de uma maneira que, com o SKU... Eu sei que produto que é, o que, que ele faz, cor, tudo certinho. Então, por exemplo, eu vou passar alguns exemplos na, na, no planning day também sobre como eu crio esses SKUs. E eu tenho esse padrão. Por quê? Eu já sei que se eu bater o olho, tanto é, eu quanto, como você falou, o engenheiro de produção já deve ter os padrões dele. Por quê? Ele vai bater o olho no SKU, ele, cara, eu sei que produto que é. Então fica muito mais simples, tá? E como que eu começo a implantar isso na minha operação se ela já está rodando? Da mesma forma que a gente vai fazendo o inventário de estoque e, e endereçamento. Eu já gosto, de, por exemplo, ah, já vou trabalhar os dois juntos, eu já vou fazendo ali um e já vou entendendo. Tá, esse produto ele é um produto, por exemplo, é uma TV de LCD, é, 42 polegadas, é, da cor preta. Então eu já sei que eu vou colocar um SKU LCD 42 BL, por exemplo. Então, eu, batendo o olho LCD 42 BL, eu sei, é uma televisão de LCD, 40, tamanho de 42 polegadas e black. Ou seja, já me agilizou. E aí eu já vou lá e já atualizo isso no sistema. Não precisa ser nada assim, ah, eu tenho que mudar tudo de uma vez? Sempre vai mudando conforme a gente precisa. Ou seja, vai os lotes. Eu gosto de começar pela curva A, porque é o que tem mais giro, então já vai me dar mais trabalho ali e vai me dar também mais resultado. Começo por eles e depois eu vou repartindo ali em metas menores ali até finalizar todos os produtos. Boa! E, e para todo mundo que está acompanhando aí, né? se você falar, pô, mas eu nem quero mudar esse carro, tá boa a minha bagunça aqui, eu não quero me organizar. Se você estiver pensando em planejar um 2022 e não estiver planejando melhorar o teu negócio, aí tem tá alguma coisa errada, tá? porque senão é você está você, você tá, tipo, aceitando que você não vai melhorar. né? E, e a gente não está falando em planejar só para falar em aumento de venda diretamente, tá? Porque o aumento de venda ela é uma consequência de várias escolhas que a gente vai fazer dentro do nosso planejamento. O aumento de capacidade do teu negócio, a tua economia, o teu custo de investimento, tudo isso daí vai partir também de todos esses pontos, tá? Então é muito importante nesse cenário, tá bom? Então é bastante importante nesse aspecto.